O, o senhor, o senhor vende essa bicicleta? Não, essa é pro uso mesmo. Mas é, é, o senhor tá usando é só empurrando, ué? Não, enquanto a mão, o senhor tem que dar um respeito, a gente se a gente, a tá errado. É. Então tem que empurrar, é mais fácil empurrar do que fazer. Como que é o nome do senhor? Hélio. Hélio de quê? Neves. Neves. O senhor é Hélio, o meu é Ronaldo. Eu tô vendo o senhor. E eu estou aguardando o senhor Gutenberg de campo, parece que ele está chegando ali, que eu vou gravar uma história dele, e eu estou vendo o senhor, fazer eu, vou, dizer, eu tô, vou aproveitar o tempo, gravar uma história do senhor Héris. Mas o, o senhor anda de bicicleta há muitos anos, não? também Até começar a epidemia, eu, quando começou a epidemia, assim, coitado, eu me O senhor, idade do senhor não permite, o senhor... De bicicleta, de bicicleta mais. Quantos anos? 80. 80 anos. Eu andei muito de bicicleta também. E, te, e tem um senhor que andou de bicicleta muitos anos e morreu agora, é, com 90, 100 anos. Sou Olívio Costa, de Cristais Paulista, bicicleteiro. Consertava bicicleta e ele gostava de, de, de, de é. falar da bicicleta. E dá o equilíbrio, né? Agora eu vou falar uma outra coisa que o senhor não percebe. O senhor empurrando uma bicicleta, o senhor está apoiado. O senhor está escorado. É, ué, é um tipo de amuleta. E só não pode andar bêbado, né? Aí o negócio, ela cai por cima do senhor ou de andar dentro é uma coisa que vão assim, você está arriscando a sua vida É. porque a gente tá, são já é uma coisa e é pior o senhor Neves, me, me fala um pouquinho do senhor o senhor conheceu o avô? conheci o meu avô por parte da minha mãe o meu avô mesmo quando eu, quando eu nasci ele foi por parte da se... mãe do senhor como que ele chamava? Maria de Freitas Neves o senhor é francano. Ele era francano. Ele era. Eu nasci aqui em Franca, olhei 80 anos, foi morava no Cubatão, casei de Pá, estamos aí. Ué, então o senhor conheceu o meu sogro, o Manuel Ponce, ali no Cubatão, o senhor Mané Ponce. Conheci Dona Madalena. É. Uma feira, ele é tido ou é parecido, Posse. Então você conheceu o passarinheiro Chico? Conhece Chico Posse, Manuel Posse. Meu pai era passarinheiro também. Passarinheiro? Como que chamava o pai de Chico? Cícero Neves, Cícero é, trabalhou a vida inteira no Curto é um do seu Miguelzinho? É. Miguel da Samela, Eu moro ali pertinho. Antes, antes era hoje. Depois é que passou com Miguel do Santo de Melo. Foi passando, né? Que ele é. trabalhou com um cunhado de anos lá. Né? Eu moro ali perto. Aposentou per... lá. Eu moro ali perto. Quem são os irmãos do senhor? César Neves, Edwin, que é o Helena Neves, não, não. São em seis. São em seis. O, o senhor estudou aonde? Qual escola aqui? No Barão? Eu estudei na cidade. Não, é aquele lugar. Antigamente, no barão de escola que tinha ali principal. Depois, não gostava muito de escola, não. Eu fugi da escola. A escola, a pessoa que é criança não percebe. É, é um trabalho, né? É um trabalho. Um exercício mental. Mas quando gosta, gosta. Quando não gosta, também não. Não adianta não que... É bater em ferro frio. Né? É bater em ferro frio. O senhor pode passar. Obrigado. Nós estamos cobrando de algumas pessoas o pedágio aqui, viu? Aqui, ó, rapaz. Ah. Paga esse aqui. Ó. É esse aí? É esse aqui. <risos> o senhor tem segurança, meu financeiro. Ah, então é tá bom. É esse aqui. O senhor deve... O senhor <risos> deve conhecer. Eu, eu uso cadeira de rodas. Pastor Ronaldo. Eu fui vereador aqui um tempo, estive vereador. É meu sogro mora ali na, na, na Avenida Champagnat, o Zé Ponce, Zé Ed, já faleceu. É. Me fala, o senhor trabalhou em que em, em França? Eu trabalhei 31 anos e em Rádio. Qual a forma que o senhor trabalhou mais tempo? Mais tempo, mais tempo com o Pestalozzi, com o Mato... O fica só. Mas foi mais tempo, foi né, o Pestalo. O senhor trabalhou naquela época da caixinha que tinha que colocar na boca? É, caixinha que tinha que colocar na boca. Só que eu trabalhava no setor de pranchamento. A pior sessão da capa, a gente fazia menina pra mim e passar A botina, o sapato. O senhor fez sapato do Crono alemão? Pestalozzi. Pestalozzi teve, uma produção teve uma fantástica, uma época, né? Teve uma época que ela era sem por dia. Por dia? Por dia. Mas ela é feita mesmo assim no, no, no capricho. No capricho. Eu estou tô, eu tô tentando aqui, eu estou esperando sobre o seu Gutenberg e, e aproveitando aqui e tirando uma história do... De... Sou, o senhor falou o nome do senhor, mas eu, eu sou meio lerno. Como é que é o primeiro nome, é... Hélio. Hélio é sol, né? É sol. O senhor deve gostar de sol, né? Tomar um solzinho de manhã. Eu não tomava muito sol quando andava em bicicleta. Praticamente. A mãe do senhor é de que família? Do, do, da, da, da minha mãe, eu fui lá para o meu nome e eu vou o Freitas. Do... Freitas, ah, freitas. senhor? Você está falando de Freitas? Ali na Avenida Sim. Champagnat tinha o um senhor Amélio de Freitas? Sim. Era parente? Não, não era parente não, mas desde que convidou no lá que foi ali, foi quando, quando eu era criança. Mas ia buscar leite lá, mano. Ele que para tem no e Então o senhor passava na, na Avenida Champaara, que era cerca do curral ali. da né? O senhor viu essa frango mudar bastante a fisionomia dela? É, eu conheço. Ela conhece. é uma alma. O senhor lembra do doutor Miguel Diniz? Mais pra frente ali. Sim, depois, ah, depois, depois do ano, né, tem. é então. uma recordação muito linda. Como é que você ali? Moleque, Tinha papo, tinha papo, Ali era o. O Guaral, o. O Bequê, o Sobinuti. também tem lá. Até hoje, né? É hoje. Que história bonita tem aquele pessoal, né? Os Quirinos. Que nós conhecemos. É, é. O senhor lembra do Hélio Palermo, quando foi prefeito. É. Onofo é, é. O senhor é bem way. novo. Doutor Alonso, nosso amigo. Né? Doutor Alonso. Aquela mãe, Ismael né? Alonso, o senhor conheceu ela quando era brejo, de um lado é brejo, e do outro. É, Onde eu morava mesmo ali, que era Calçado Estelini, Calçados senhor? Calçado estelino. Certo. Ali... Na casa, nas duas casas pra baixo, lá com meu pai. Como que chamava? Mesmo, é mesmo? Cícero Nunes. <risos> Cícero Nunes. E quando. Bom, montou a marginal, foi um. Bem. Eu tinha uma cachorrinha que pegava o lá do prédio. Ali na. subida, Ismael Alonso, ali mais pro lado da. da, da... Major de Castro, aquilo ali tudo era pré era ali mesmo. Prédio, praticamente um prédio. Ali tinha para Santa Cruz, para Santa, Santa é, Rita, Rita, só uma ponte não ali. Uma ponte. Ali. Não, uma ponte. Era um destino só, era uma que veio. Acertando as, as pontes Essa Essa franca teve uma, um crescimento fantástico, né? E está crescendo. E está crescendo. Oh, me fala então, o senhor tem quantos filhos? Eu, eu tenho três filhos. Três filhos? Dois oh, homens é uma mulher. É. O senhor conheceu? Eu, eu vou mãe, perguntar o senhor, é uma pergunta bem. O, o Théo Maia, ele morou ali, o pai dele, o senhor Raimundo Cordeiro. É, mas eu não tive, assim, não lembro muito. Eu Na Avenida Champagne. Na Avenida, eu lembro mais do. do o Paulo, Os taço. o Paulo Quirino, o Paulo Quirino, Paulo Roberto Quirino. Conheci assim também. Aqui eu tô, mas que eu tinha mais intimidade. Ali assim, eu arrosprei eu... um Os Guaraldos. Os Guaraldos. o Guaraldo tem até outro. E o Toninho, filho do senhor Antônio de Freitas? Ele tá lá ainda. Ah, é amigo da gente ali. Ali tinha uma espécie de uma, uma igreja ali antiga, né? Uma casa velha, uma fazenda velha. Eu já tirei uma, um vídeo com a esposa do, do Toninho, é, ela mostrando uma foto antiga que tinha ali. É, acho que era a fazenda velha, né? Uh -huh. E depois que o senhor Antônio de Freitas fez aquela casa nova, né? Desmachar também. Hoje, depois, <risos> não conheço no mercado, não. O champanhar era só o fundo, ali era a orca, né? Era a só fazendo ali, ali tinha uma pontinha também, ia lá para o Progresso para o Progresso. Progress. progresso então, praticamente um tronco que cresceu se Eu sou Hélio. Para sair para Patrocínio Paulista, eu passava em frente à igreja é, Santa Rita, Santa né? Rita. Não, não era aquele caminho lá. Que... Não. O Castelinho, o senhor lembra do Castelinho, é. quando ali? ali tinha um castelozinho, como é que era? Ali era uma... que eles falavam hoje de Castelinho, ali não tinha nada. Ali era um todo o congresso do lado de cá, castelo, é, onde é o Castelinho hoje. É o Aqui era só um Quando eu ia levar janta pro meu pai lá, ele entrava dentro da água lá no um cordinho que tinha ali. Água... é uma água, era é uma água mas senão... pra, pra cima ali era só, só chácara, é só, só chá. sítio. O meu, meu sogro tinha uma, uma, uma horta de verdura ali. Você lembra do chiné? O chiné, lembra Criação de porco dele. Ele jogava o lixo lá, o corpo. Mano. Foi casado com o Pedro, o Pedro, o Pedro. Pedro. O, o, o, o filho dele. O filho dele, que eu tinha, que ficou na cadeira de rodas. Você né? lembra? Caiu uma, uma, uma, uma tuia nele lá, uma cobertura lá. Ele ficou. Ele me ajudou muito. Eu, eu uso cadeira de rodas há 35 anos. Né? É, a, vida, a, a vida é essa. A vida é essa. Ó, o um abraço que o senhor, certo? Olha lá o filho do senhor, tem ah, medo. não tem aqui Aproveitei. Ó, oh, eu, tô... eu tô conversando aqui com ele, aqui eu sei, né, com essa, essa cabela, cabeça foda de cabelo igual a minha. Eita, Quanto é seu pai, ele tá, tá demorando a anda muito devagarzinho, é. na coluna, mas ele deve estar no meio caminho ainda. Ele tá andando. Tá. Tá e andando. Ó, oh, eu posso colocar no Face essa história aqui? Sim. É a história da Franca que eu falo. É uma boa coisa, né? É uma boa coisa. Eu estive vereador na época do Gilson e nós criamos o museu. Desde você ficar guardando peças, a gente guarda a voz da pessoa e a história da pessoa. O senhor contou aqui uma história. O que, que só me marcou a vida do senhor de Franca? Olha, você tá o, o senhor casou aqui? Casei aqui, morei morri aqui é. Eu morei lá no Cubatão mesmo Na chuva Eu saí de lá com 27 anos é 27 anos Ó, oh, o um abraço do senhor Tudo de bom pro Deus senhor Deus abençoe Ó, oh, e continue empurrando essa bicicleta aí, viu Depois qualquer coisa, o senhor sobe no lobo dela Ali, ali, agora vou ver o um negócio aqui, vou passar ali. Ele está Aí tá chegando. Ah, tá vindo é. tá devagarinho, parece que tá. tá mas a vida é essa, É a vida é essa. Né? É vida é essa. Oh, um abraço pro senhor, obrigado.